Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje vídeo é para vocês iniciantes no Covert, para você que caiu de paraquedas desse jogo e do nada descobriu que tem uma comunidade enorme por trás dele. E eu tenho certeza que você deve estar perdida com muitas coisas, porque tem muitas coisas em cima desse jogo. Muita gente já veio me falar... Nossa, eu comecei a jogar, achei legal, beleza? E do nada descobri que tem muita coisa por trás, tem muita gente, é muito complexo. Então hoje eu tô aqui pra te ajudar, pra explicar o que é o jogo, pra dar algumas dicas pra você que acabou de começar e pra explicar algumas mecânicas básicas que talvez você não saiba como fazer. <risos> Eu já fiz um vídeo chamado Dicas para Iniciantes aqui no canal. Esse é um vídeo atualizado, assim como eu fiz com o vídeo Como Ficar Rica no Covid. Então, esse é o segundo vídeo atualizado do canal. E foram vocês que escolheram de acordo com esta enquete aqui que eu fiz, que eu vou fazer muito mais enquetes para vocês escolherem os temas dos meus vídeos. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, bem-vinda se você é iniciante no Covet e aqui no canal, seja bem-vinda ao meu canal. Eu tenho muitos vídeos que talvez sanem algumas das suas dúvidas, mas esse aqui eu vou tentar assim sintetizar todos de uma forma simples e rápida. Se você quiser se aprofundar, eu vou ir deixando os vídeos nos cards, o máximo de vídeos que der pra deixar nos cards, né? Eu vou deixar e você pode ir assistir ou pode pesquisar aqui no meu canal mesmo. Primeiramente, o que é o Covet? Quais são os objetivos do jogo? O Covet é um jogo de moda mobile, é um jogo que você joga no seu celular e uma coisa engraçada, na verdade não sei se é engraçado, mas eu acho legal, é que você consegue jogar ele com só uma mão, você consegue mexer nele só com uma mão, dependendo do tamanho da tela do seu celular também. Mas eu acho isso interessante, porque se você não me conhece, eu faço jogos digitais e eu gosto de analisar os jogos, então vão ter muitos comentários assim durante os meus vídeos. Mas eu acho legal, porque se você é uma jogadora assim, casual, ou se você sempre tá ocupada fazendo alguma coisa, é um jogo que você consegue jogar tranquilamente fazendo outra coisa. E quais são os objetivos desse jogo? Basicamente assim, que o jogo, você bate o olho, você abre ele, você fala, ah, o que, que eu tenho que fazer aqui? Desafios. Basicamente é isso. Você tem que fazer desafios, os desafios que aparecem pra você na sua linha do tempo. É uma interface bem simples, você aprende a mexer nela desde o início, eu nunca vi ninguém tendo problemas com isso, talvez com abas tipo, o que é o VIP? Eu vou mostrar pra vocês, claro, por exemplo, como que eu acesso a loja Premium, como que eu acesso a loja pra comprar coisas com dinheiro real você só clica aqui em cima nos seus dinheiros tá vendo? Aqui ó, tcharam Aqui são as coisas para você comprar e local das ofertas que a gente vai falar mais tarde também é aqui. Atividade, gente, é onde você encontra as pessoas que emprestaram de você pelo Facebook. Você ganha ingressos quando alguém empresta algum item de você. É muito legal, se você não tem ninguém adicionado, calma, vamos por partes. E aqui, mais menu, tem algumas coisinhas que a gente vê, assim, tipo notícias de moda onde eles colocam as coisas novas que entraram no jogo... Comprar online é onde aparecem as peças reais, porque se você não sabe, o Covid usa marcas reais e peças reais. Então tudo que você vê no jogo, tirando as peças Covid Collection, que a gente já vai falar delas, são peças reais, você pode comprar elas na vida real. Talvez você não se mora no Brasil, mas... Nos Estados Unidos é tranquilo. Aí a gente tem criar visual, que é como se fosse uma tela em branco pra gente criar o visual que a gente quiser. Loja, onde a gente vê as peças que acabaram de entrar, mas ela é um pouco esquisita. Aqui uma coisinha no perfil também que eu mostrei no último vídeo de COVID que eu fiz. Tem o seu guarda-roupa, você pode ver as peças que você tem. Seus visuais feitos, seus itens curtidos, você pode curtir itens sem um coraçãozinho no canto de cada item quando você abre ele. E você pode curtir, você pode fazer uma lista de desejos, pode fazer uma lista de combos, você pode apenas curtir itens pra você usar depois, itens já são seus. Então ó, eu vou te mostrar aqui, você abre um item e aqui no cantinho esquerdo inferior você encontra... O botão curtir. E também tem como você curtir visuais de outras pessoas. Talvez pra achar alguma peça. Caramba, acho que eu curti sem querer a maioria deles. E marcas curtidas. Você pode curtir alguma marca. Eu não curti nenhuma, porque sei lá. Bom, passados aí o tutorial básico de como usar o COVID e quais são as abas que eles têm, vamos falar sobre o prêmio inicial que você recebe, né? Na verdade, você não recebe, você tem que dar pra alguém presente. Aparece lá, mande mil para três amigas suas do Facebook que jogam COVID. O que você pode fazer com isso? Você pode entrar em algum grupo de COVID, inclusive tem um aqui na descrição desse vídeo, e você pode trocar esses mil. Então, você manda mil pra pessoa e a pessoa vai te mandar mil, isso Vai te ajudar muito no começo. Agora, bora falar das mecânicas básicas que você talvez nem saiba que elas existem. Vamos entrar aqui no daily de hoje. Você já viu as pessoas colocando blusa dentro da calça e você não sabe como fazer? Vou te ensinar. Vamos vir aqui. Você põe uma calça, ou uma saia, ou um shorts. E uma blusa. A minha blusa sobrepôs a calça. Onde que tá escrito para eu colocar ela dentro da calça? Aqui no canto inferior direito. Blusa presa. Clica... Tcharam, a blusa entrou dentro da calça Pra você tirar é só você clicar no botão de novo Nós também temos um botão desfazer Esse botão é muito útil, eu uso ele demais Gente, ficou sempre com as coisas Então vamos lá, eu quero a minha blusa dentro da calça de novo Clico no desfazer, pronto Agora vou colocar uma bolsa aqui Coloquei uma bolsa Ai, ah, não quero mais a bolsa, desfazer A bolsa saiu, eu até posso refazer Agora, o que é o bônus de estação e o bônus de novo e maximizar? Você já deve ter visto, se você não caiu tanto de paraquedas aqui, se você começou a jogar, já entrou em alguns grupos, entrou no Facebook e ficou uau o que é bônus, o que é maximizar. Tô aqui pra te explicar. Aqui embaixo da DOL tem duas barrinhas, max e novo. O que acontece? Esses dois bônus são bônus que vão ser adicionados à sua nota depois da votação. Então nós temos o bônus de novo, vai até 0,50. O bônus de estação, que é quando você usa somente itens da estação. Se você sair da sua estação, por exemplo, santo em verão 2020, e você usar uma peça primavera 2020, você vai perder esse bônus de estação. Ele vai até 0,30. Então, quando você só usa itens dessa estação, essa barrinha já é preenchida. Agora, para preencher a barrinha de novo, você precisa usar itens novos. para maximizar o item de novo, vai entre 1.400 a 1.500. Eu não digo que é exatamente o valor, porque... A gente tava fazendo algumas contas aqui e deu esses, esses valores diversos. Então, olha só. Eu não tenho tudo isso de peça nova. O que, que eu vou fazer? Quando você vai clicar em enviar, aparece aqui embaixo, ó, Peças disponíveis para melhorar o bônus de item novo. 25. O que isso significa? Assim que você clicar em entrar, aparece essa aba aqui. Melhore seu bônus de itens novos. Você pode melhorar eles ao máximo usando uma dessas peças. Se você tem medo de clicar, calma. Você só vai transferir o bônus dessas peças novas para o seu look. Não, eu não vou clicar aqui e vai vir esse casaquinho esquisito dentro do meu look. Não, ele não vai aparecer lá, só o bônus dele vai ser transferido e o seu look será maximizado. Caso não apareça nada aqui nessa barrinha para você, significa que você não tem uma peça caro bastante para maximizar o seu look. Agora você talvez pode ter cometido o erro de resetar alguma peça. Eu digo que é um erro, porque se, se foi sem querer, foi um erro, né? Então o que acontece? Eu vou atrás de uma peça que não é nova minha olha só, se eu clicar em resetar item novo eu basicamente compro ele de novo e devolvo o bônus de item novo pra ele, porque novo é quando a gente não usou ainda, né? Aí quando a gente usa uma vez, ele perde o bônus de novo então quando você clica em resetar, ele volta o bônus de novo. Eu não acho que isso é muito útil, a não ser que você só tenha tipo 500, você não tenha mais nenhuma peça, não sei, ao menos que você precise maximizar e você não tem outra forma de maximizar, aí tudo bem você resetar mas é pra isso que serve, você não precisa resetar pra usar ele, você pode tipo usar ele normal, só ele não vai aderir nada no bônus de novo, mas você pode resetar para aderir bônus nele também. E uma curiosidade que eu aprendi hoje com a minha amiga Bianca, que também está no grupo do Facebook, é que quando você pega uma peça que é em diamante, eu vou até testar aqui gente, vamos ver uma peça baratinha de diamante, aqui ó, 125, quando você pega uma peça em diamante e você clica em resetar, você gasta cash, você não gasta diamante para resetar ela. Bugou, gente, mas que saiu o meu cash, bugou real. Mas enfim, quando você usa pra exibir uma peça com diamante, você gasta cash, o que é muito bugado. Eu acho que isso é um bug real, porque bugou ali em cima, não sei se vocês viram. Agora, como eu faço pra emprestar peças dos meus amigos? Eu quero emprestar, eu não tenho amigos, eu preciso, eu não tenho dinheiro pra completar esse look. Calma, é bem tranquilo. Agora eu vou dar outra dica em cima dessa, que é o seguinte. Pra você emprestar, você precisa ter amigos adicionados na sua conta do Facebook. Ou seja, faça uma conta do Facebook só para o jogo, eu vou deixar o tutorial de como você faz pra trocar a sua conta Conta do Facebook no jogo aqui na descrição. Pra você poder trocar. Caso você tenha vinculado a sua pessoal. E agora tá do jogo. A minha tá pessoal. Mas tudo bem. Já me acostumei com isso. Mas realmente enche o seu Facebook de amigos não pessoais, no caso. Pra você emprestar você precisa ter amigos no COVID do Facebook. Então as pessoas têm que ter contas no Covet e serem suas amigas no Facebook que está vinculado à sua conta no COVID. Vou explicar como você faz. quer emprestar um vestido. Vim aqui em vestidos. Pegar emprestado, clica aqui, ó. Vai aparecer todo mundo que eu tenho. Primeiro aparece a casa de moda. Aparece os amigos da casa de moda e você pode pegar um a cada tantas horas. Mas nos seus amigos do Facebook você pode emprestar quantos quiser, desde que os amigos sejam diferentes. Se você tem 200 amigos, você pode emprestar todos os desafios por dia aí eles vão ter um tempo de cooldown o que é isso é um tempo que eles não vão poder ter pe peças emprestadas então vou emprestar aqui por exemplo da Josiane 15 vou emprestar um vestido dela aí que vai acontecer vou emprestar esse vestido dela não vou poder emprestar mais nada dela por três dias eu acho não lembro exatamente aí, mas tudo bem, não posso emprestar da Josiane mas eu posso emprestar da Nanda tudo bem, gente, então por isso que é importante você ter vários, vários vários amigos no seu Facebook pra você emprestar e poder fazer os desafios sem gastar o seu dinheiro. Outra coisa bem legal também é que você pode usar várias peças juntas, de categorias diferentes, só que isso é meio bugado, então eu fico com receio de explicar porque tem certas peças que blusa pode ir em cima de certa blusa, mas nem toda blusa pode ir em cima de certa blusa, entenderam? Vamos lá, legging pode ir por baixo de tudo, coloquei uma legging aqui, vou colocar um vestido curto agora, a legging tá ali jaqueta, vou colocar uma jaqueta vou colocar essa aqui, CC e vou usar um colete dá também, então você pode fazer vários looks completíssimos assim, sobrepondo uma coisa na outra tem várias coisas que podem ser sobrepostas isso é bem bugado, então é... só tô falando pra vocês, assim, se vocês quiserem explorar isso, podem explorar, mas não te garanto porque ele é zoado Agora a gente vai falar das siglas que você pode ter visto no COVID. Para eu pegar todas as siglas, eu usei um post da Carol Covert. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada, você me ajudou muito porque eu não lembrava de todas as siglas. Então vamos lá. O que é LCV? MCV? E HCV significa Low Closet Value, ou Medium Closet Value, ou High Closet Value. O que, que é Closet Value? É literalmente o valor do seu guarda-roupa, que é como a gente conta o XP, a experiência, para você subir de nível. Então, LCV é como se fosse nível baixo, MCV nível médio, níveis médios, né, que são vários, e HCV, níveis altos, que é HA. Hair Accessory, ou seja, acessório de cabelo. FH é Fashion House, casa de moda. TL eu fiz um vídeo só explicando... Então se você quiser se aprofundar, vai nesse vídeo Porque esse vídeo que eu estou gravando agora era para ser rápido Mas já não está sendo Então TLBL é top look e best look FB é flashback Aqueles desafios flashback que você usa peças de estações passadas ST é uma sigla do clássico Que são dois modos diferentes que existem no COVID Eu vou falar sobre isso já já ST é skin tone Pra você escolher a cor da sua boneca Tem skin tone 1, 2, 3, 4, 5, 6 É cor de pele CC é COVID Collection São as peças que o próprio jogo fez assim como aquela capa que eu tava usando OS é Out of Season que significa Fora da Estação MU e HS é Maquiagem e Hairstyle, Cabelo Agora, o que é essa pira de Moderno e Clássico? O COVID tem dois modos para se jogar o Moderno e o Clássico Esse que eu tava jogando agora é o Moderno onde as dolls vêm fechadas, ou seja, eu não posso mudar elas em qualquer desafio e elas vêm com cores e tamanhos diferentes O Clássico você escolhe a cor da sua boneca. Eu não... Eu, assim, não gosto do clássico. E não tem essa coisa de qual é o melhor modo pra se jogar. É o, o modo que você se sentir confortável. Esse aqui é o clássico. Vou entrar no mesmo, no mesmo desafio que eu estava. E olha a minha doll como tá. E daí eu posso trocar a cor de pele dela. Skin Tone 1, Skin Tone 2, Skin Tone 3, Skin Tone 4, Skin Tone 5, Skin Como que eu mudo pro moderno de novo? Perfil, engrenagem... Onde você pode também mudar o idioma do seu jogo. Layout clássico, clicar. Layout moderno, você pode mudar isso quantas vezes você quiser. Você pode fazer um desafio no moderno, desafio no clássico, não tem problema nenhum. Agora, o que, que é cash diamantes? É o dinheiro do jogo. Tem dois tipos de dinheiro no jogo, sim. Um é cash, que é o dinheirinho aqui, que é o mais fácil de conseguir. E um é diamante, que é o diamantezinho ali. Ok, eu estou com muitos diamantes. Sim, é porque eu fiz ofertas até Pjoy e eu fiz um TL. Até ele ganha 5 mil diamantes, eu expliquei no vídeo, eu não vou aprofundar aqui. Então, por isso que eu estou com muitos diamantes. Ó, pra você conseguir as ofertas da Tapjoy Joy, que eu estou falando, você vem aqui de novo lá. Clica no seu dinheirinho, ganhe, e você pode aqui assistir vídeos pra conseguir diamantes. Você acha que, ai, ah, 10 diamantes é pouco? Se você assistir o dia inteiro, você vai conseguir, tipo, 500 diamantes para mais e pegue seus diamantes grátis quando você clica abre uma aba nova e você pode fazer ofertas para ganhar diamantes eu falei sobre isso em um vídeo também um erro que você pode estar cometendo agora no início é usar diamante para comprar ingresso não faça isso como eu falei o diamante é muito difícil de conseguir é bem mais difícil que cash então você usar diamante para comprar ingresso é um desperdício do caramba tipo é só você entrar aqui em votação e fica votando meu Fica votando... Ih, votei na doll errada ainda. Desculpa de quem era outra doll. Fica votando, meu. Não gasta seus diamantes. Sério mesmo. Agora, o que é casa de moda? Casa de moda e rali é complicado falar aqui, porque eu já fiz um vídeo dois vídeos falando sobre mais até e isso aqui é um resumão para você só tipo ah entendi disso que vocês estão falando não para você ficar expert no Covid nem eu sou expert no Covid mas se você quiser ficar mais aprofundado tem vários vídeos aí para você assistir que é a casa de moda é aquela abinha ali de várias pessoinhas que você encontra na sua barrinha de baixo né então a casa de moda é uma guilda um clã um grupo que você entra dentro do jogo com a sua conta. E você tem várias jogadoras que também estão nesse grupo junto com você. Não é um jogo online, que eu diga que você vai, tipo, competir com outra pessoa, assim. É um jogo de cooperação, essa parte do rali, assim. É um jogo online de cooperação. Você tem até um bate-papo aqui pra você conversar com as pessoas, mas ele é bem bugado, a gente não usa normalmente as casas de moda, você tem um grupo no Facebook ou no WhatsApp pra conversar. O que você faz com esse grupo da sua casa de moda? Né? O que você faz com a casa de moda? Você faz o Rally. O Rally é pra você ganhar prêmios dessa tabela, que sim, você pode ganhar todos esses prêmios, inclusive olha só como a nossa tabela já tá, a gente já abriu todas as bolsas grandes e ganhamos acessórios, diamantes e muitas peças caras. Então a casa de moda serve para você fazer o Rally das Passarelas serve para você ganhar vários prêmios legais. Mais algumas dicas se você é iniciante, entra em uma casa de moda desde o começo. No meu primeiro vídeo sobre dicas para iniciantes eu falei, quando você tiver conhecimento suficiente do jogo, você pode procurar uma casa de moda. Você pode procurar antes também, mas provavelmente você não, você vai acabar gastando dinheiro à toa, as pessoas não vão ser muito comprometidas. Então eu aconselho você quando você tiver, assim, nível 7 ou 8, quando você tiver um conhecimento maior, quando você entender o que é o rali das passarelas, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Você pode procurar uma casa de moda pra você. Não, Isabela do passado tava errada. Entra agora, a sua casa vai te ajudar você. Te ajudar você? Vai até ajudar a entender mais o jogo. Se você entrar numa casa legal e feliz e acolhedora, né? Se você quiser encontrar uma casa de moda, se você quiser encontrar alguém pra trocar cash, se você quiser mais dicas, pode entrar no grupo do Facebook que tá aqui na descrição. É o grupo que eu faço parte, que eu ajudei a começar. Eu sempre tô lá ativa. Pode entrar lá que você vai encontrar uma casa de moda bem legal pra você. E com essa casa de moda, se essa casa de moda fizer rally feroz, que é um modo de rally que é obrigatório que você faça um flashback, que gasta diamante, você vai subir de nível bem rápido, de verdade, eu prometo pra você. Se você tá no nível 1, daqui, tipo, duas semanas é capaz de você estar tá no nível 7. Mentira, acho que isso foi exagero. Ah, não sei, mas você sobe tipo uns quatro níveis bem tranquilo na casa de moda. Se você tá tendo que ter 50 mil pra subir de nível, não sei porque depois vira 100 mil pra você subir de nível, com 50 mil pra subir de nível você sobe bem rápido na casa de moda. Agora, se você entra tá numa casa de moda, você é iniciante, você tem que fazer rally feroz, tem que fazer flashback, meu, só faz flashback na sua casa de moda. Não gasta essas diamantes pra outras coisas, senão não vai dar conta, você não vai dar conta. Você tem que guardar diamantes pra fazer o rally da casa. Um erro bem comum que é... Meu Deus, como você vai jogar agora? Quero fazer todos os desafios, tem pouco desafio. Ai, meu Deus. Não faça todos os desafios. Você vai falir. Você vai falir com seus 5 mil iniciais fazendo todos os desafios. Você vai falir. Eu tô, tô te falando. Então, cuidado. Se segura um pouquinho aí. Não faz todos os desafios. Faz só o da casa. Ou faz só alguns mais baratos. Se segura. E se você estiver numa casa de moda, eu... Cons... Aconselho você a completar essa maratona aqui, ó, a maratona semanal Porque você vai ganhar prêmios normalmente feios Que são caros e você pode usar pra maximizar os seus looks Por quê? Porque no, quando você faz um rally feroz numa casa de moda organizada Você precisa obrigatoriamente maximizar o seu daily no rally feroz O seu daily desafio diário Ou seja, você vai ter que usar peças caras e normalmente você não tem Então se você fizer quatro desafios por dia Você completa a maratona semanal tranquilo Lembrando que ela acaba às 5 da manhã de domingo, então você tem até às 5 da manhã de domingo pra completar a sua maratona semanal, e completa, meu, vai te ajudar muito além de subir o seu closet, vai te ajudar a maximizar looks e mais uma dica, se você tiver toda fervorosa aí pra fazer look entra nessa binha aqui chamada vips, assim que ela abrir porque são desafios que, ó, eu não gosto muito de fazer mas você faz desafios e você vai liberando cidades e a votação dela chega bem rápido. Em 8 horas você recebe o seu resultado, ao contrário dos desafios comuns, a timeline. Você recebe o seu, seu resultado e quando, toda vez que você desbloqueia uma cidade nova, você ganha 500 de diamante. Então é diamante pra caramba, né, meu? Então faça aí os VIPs se você quer muito, muito, muito fazer desafios. Foi isso, gente. Eu tô até cansada, minha garganta até ficou seca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um resumão rápido Foi um vídeo maior do que eu esperava Mas eu consegui falar tudo o que eu queria Espero que tenha te ajudado Espero que te ajude Por favor, assista meus outros vídeos Se você ainda tá com dúvidas Eu vou tentar deixar o link de todos aqui na descrição Muito obrigada Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo com as suas amigas iniciantes Tchau é o teu computador tá... Deus! Você tava no chão? telefone? Não, ele bateu